Olá a todos. Continuando aqui nosso hands-on de refatoração. É, agora, é, depois que nós extrairmos esses dois métodos aqui dessa classe, desse método maior statement, né, que ele já até cabe na tela. Não está 100%, não, mas vamos deixar ele um pouquinho aí e vamos focar nesses outros dois aqui, que é o método get frequent points e o getAmount. Tá? O grande problema deles é que, claramente, eles não pertencem a essa classe. Né? Você, por exemplo, como cliente de uma locadora, não é sua responsabilidade saber quantos pontos de, quanto que é o ponto de frequência de uma locação ou saber quanto custa uma locação. Tá? Você tem que saber quantas locações você tem, mas você não tem que saber quanto que a locação custa, né? Isso aí você pode até precisar para calcular, de repente, quanto você já gastou, mas você vai usar uma colaboração com a outra classe. Você não vai ter esse método dentro da classe Customer. Então, o que a gente vai fazer aqui é mover esses métodos, tá? Para as outras classes, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no Eclipse e vai usar a refatoração Move. Tá. Observe que ele já sugere que você é, é mova para a classe Rental, tá, Por quê? porque ela é o parâmetro aqui, tá. Então, ele o nome do método, né? É GetFrequentHenterPoint, eu vou dar OK, tá. Ele, ele deu uma reclamada porque o método era privado, tá? Mas eu vou mandar ele continuar. Então, ele vai tirar a, aquele método daqui, vai passar aqui para o, a classe Rental, tá? A gente pode ver aqui, eu vou até corrigir aqui o, o, a visibilidade dele, deixando como público, né? Porque o, o, o Customer vai precisar, Tá? e é, a gente percebe aqui, ó, que ao invés dele dar o, esse it aqui, né é, é, passar ele como parâmetro agora é it.getFrequentHenterPoint. ele está pegando da locação tá? faz, faz mais sentido bom, e vamos fazer a mesma coisa, né, a gente pode até olhar aqui ó, como é que está aqui o getAmount ele está o getAmount it, vamos ver como que vai ficar depois aqui, né então vamos, ver. a gente vem aqui de novo dá um move nesse método e é, vamos dar OK, ele vai reclamar a mesma coisa lá da, relacionada à visibilidade, tá? E agora a gente tem aqui, ó, it.getAmount, né? Então ele ele ele ele cria aqui esse thisAmount, né, é, colocando esse it.getAmount e aqui é it.getFrequentHenterPoints. Bom, mas vamos lá para o tá Vamos colocar aqui como public. Tá? Bom, na minha opinião, quem deveria saber quantos pontos de frequência vale né, não é a locação. A, a locação até é, é, dev, deveria saber isso, mas ela depende muito mais do filme do que da alocação, né? Então, quem sabe, a alocação, a informação principal dela é a quantidade de dias, tá? Mas o filme, ele tem uma certa colaboração, principalmente na questão do código dele, né? O tipo do filme, tá? Então, eu também vou transferir isso daqui para o, o, a minha classe Move, tá? Obviamente, aqui, ó, é, é a quantidade de dias estão aqui, então eu vou manter esse método points aqui e eu vou ter um outro método lá na minha classe Move para quem eu vou falar assim, ó, me dá a, a, o, o, o points para essa quantidade de dias ou me dá o amount para essa quantidade de dias então eu, eu vou ter o método nas duas classes só que é, eu vou passar como parâmetro a quantidade de dias Tá? Então eu vou clicar aqui de novo, eu vou vir Refactor Move, tá? Então ele está passando, ele está tá oferecendo, né, é, é a classe Move. Eu vou marcar aqui, ó, Keep Original Method as Delegate to Move Method. O que, que significa isso? Significa que eu, eu apesar de eu estar tá movendo o método, eu vou manter ele na minha classe e ele vai chamar, tá? Então, eu vou dar um OK aqui. A gente vai ver que o Eclipse não vai fazer exatamente da forma que a gente gostaria, mas ele já adianta bastante trabalho. Tá? Então, eu fiz dessa vez o GetAmount. Primeiro, Então eu vou lá na classe Move para ver como é que está o GetAmount dele. Tá? Ele está passando o próprio Rental. Eu não quero que ele passe o Rental, eu quero que ele passe o, a quantidade de dias, né? Então vai ser aqui, ó, eu vou passar o days rented como parâmetro. Obviamente isso vai dar problema aqui no, no move, ó, note que ele estava fazendo o rental.getMove, né? Eu não quero nada disso. Então aqui eu vou ter aqui um, um inteiro que é o days rented. E aqui ó, eu vou eliminar tudo isso daqui. Eu não preciso ir lá no rental para pegar o move eu posso simplesmente dar o, o getPriceCode, né? E nesse rental .get days rented é simplesmente o parâmetro days rented que eu estou passando ali. Então, vamos lá. É, Note... É, esse é um exemplo, né, de que eu posso ter métodos que são... É, tem até o mesmo nome, né? Pode ter parâmetros diferentes, como é o caso aqui. E, é, é... e um colabora com o outro. Né? Eles têm significados diferentes. Né? Quando eu viro e falo assim, olha, eu quero, a quantida... eu quero saber quanto custou essa locação. É uma coisa. Ou eu quero saber quanto, quanto custa esse filme para a quantidade X de dias. Note que apesar do nome do método ser o mesmo, o significado dele em cada classe é diferente. Tá. Então, implementei aqui o meu getAmount, né? note que ele não depende mais do, do, da classe Rental, eu vou salvar aqui, está né? tudo compilando, vou rodar os testes para ver se está tudo ok, vamos torcer, tudo certo. Vamos voltar lá na classe Rental e vamos fazer a mesma coisa para o Points. Tá, então vamos dar um refactor, move. Tá? O, o, a gente marca ali para ele manter o método original. Olha ah lá, ele vai delegar. Aqui também eu não quero que ele é, passe toda a classe rental. Né? Até mesmo para o move não ter que pegar lá. Rental get move, get price code. Né? Ele, ele precisa só da quantidade de dias aqui então da mesma forma ele vai passar aqui o daysRented. também para o get frequent points. então vamos salvar aqui é, precisamos arrumar aqui então int days rented. aqui ó eu posso tirar isso tudo aqui ó e deixar só o get price code, né? E aqui vai ficar só o days rented maior que 1, um, tá? Eu posso até agora ficou pequenininho, eu posso até já botar na mesma linha, tirar esse parêntese aqui, né? Deixar só qualquer coisa, eu poderia deixar só o new release, né, sem precisar fazer referência a move. Eu vou deixar ali que não tá mal não tá fazendo. Tá? Então, a gente vê que o código realmente acaba ficando mais simples, né? Tá, então eu vou salvar aqui. Opa, o meu rental aqui ainda não tá... Não, agora, agora sim, né? Vou rodar os testes e... Vamos ver aqui, ó. Rodou? Ó, foi tão rápido que eu nem vi isso. Tá tudo verdinho. Então, ó, eu peguei aqueles métodos né, que não, não pertenciam à classe Customer, passei para a classe Rental, né, aí eu mantive eles aqui sem nenhum parâmetro e criei um método auxiliar, né, digamos assim, complementar na classe Move, só que agora eu passo a quantidade de dias, então quem sabe o seu preço é o filme, só que ele sabe o seu preço baseado na quantidade de dias que eu passar para ele. Certo? Então, avançamos um pouco mais na nossa refatoração. Ah, Sweet case é um negócio que me dá coceira. Né? Vamos trabalhar com isso no nosso próximo vídeo. Então, continue assistindo a sequência aí de refatoração. Até a próxima.